Muito bem gente, hoje eu estou aqui na cidade de Cravinhos novamente, né? a maioria das pessoas que me conhece sabe que eu sou de Cravinhos, hoje eu retornei à cidade aqui para fazer aí uns pequenos cadastros, cuidar de banco e outras coisas mais, vou aproveitar a oportunidade também né? para mostrar um pouquinho aqui da velha cidade né? onde o professor morava antigamente, que hoje estamos em Ribeirão Preto já há um ano e seis meses aproximadamente e vamos gravar um pouquinho aqui na cidade, né, pro canal né, vamos distanciar um pouquinho as imagens estou aqui numa belíssima sombra né, um lugar tranquilo aqui né é, aqui não é igual ao Ribeirão Preto não, aqui estou debaixo de uma sombra é, numa região perto do centro da cidade, olha só que sombra maravilhosa muito lindo mesmo, estou perto aqui do parque ecológico da cidade de Cravinho já já nós vamos mostrar né, vou até lá no parque ecológico e olha aqui, ó. Estou pertinho aqui de um rio. Infelizmente, o pessoal, joga detritos, né? No rio está aí bem mal cheiroso, né? Infelizmente, né? O nosso país está cheio desse tipo de coisa. Vamos lá. Daqui a pouquinho estaremos aí no Parque Ecológico de Cravinhos. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha, olha só que sombra maravilhosa. Isso aqui. É um pequeno rio aí que atravessa a cidade, infelizmente muito poluído. Tá com um mau cheiro terrível. É o mal aí do nosso país, né? Poluindo as nascentes, principalmente aquelas que passam no meio de cidade. Mas olha só, ó, ó as árvores, que coisa linda. O ar super purificado. Nesse, nessa temperatura aqui que nós estamos aqui de... De época quente aqui na região de Ribeirão Preto, mas está super fresquinho aqui, muito gostoso de parar aqui debaixo mas infelizmente aí até o cheiro da, desse rio aqui já incomoda né? de tanta poluição que tá. é árvores para todo lado aqui, ó. até parece que nós estamos aqui perto da roça Olha só, olha que poluição saindo ali, da acabando de, de vazar da, do esgoto ali. Olha que coisa braba. Essa é a situação aqui, né? Na cidade de Cravinhos, aqui poluindo a nascente. Não só de Cravinhos, né? Aqui ainda é uma cidade pequena, mas olha só. A grande capital de São Paulo é uma das maiores poluidoras né, dos rios que existe. Aqui ainda é pouco ainda. Uma cidade pequena, eu creio que não tenha 30, 35 mil habitantes. Olha aqui, Val, você que gosta aí do verde, ó. Que judiação, né? Tanta árvore bonita aqui, no meio dessa poluição toda, hein? É de dar dó. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui, vamos até o parque ecológico, lá sim tem coisas bonitas, né? Lá tem coisas que ainda não foram tocadas ainda pelo homem. Olha aí pessoal, isso aqui são imagens do Parque Ecológico de Cravinhos. Eu cheguei aqui agora há pouco, já deu pra perceber que não está aquelas coisas mais igual a gente quando a gente morava aqui, né? Está um pouquinho abandonado aqui pelo jeito, pela administração municipal. O pessoal está em último ano né, de administração. Provavelmente vão fazer alguma coisa esse ano de novo. Porque senão não ganha, né? Não ganha de novo a eleição. Mas assim mesmo é muito lindo ainda. É uma parte da cidade aqui que está totalmente intacta, né? Pela natureza. Conservadíssima a natureza. A prefeitura sempre cuidou muito bem aqui, né? É até motivo de espanto pra mim, ver a situação que tá meio abandonado aqui, né? No momento. Olha só. Olha só, gente. Olha o que eu achei aqui, ó. Bem na beirinha da lagoa. Parece que ficou assustado aí com a gente. Tá se distanciando. Que pena, mas olha lá. Olha lá em cima, ó. Aqui é a natureza dentro da cidade, sem dúvida nenhuma, um lugar maravilhoso que em vista de Ribeirão Preto tem pouquíssimo pouquíssimos perigo ainda, né? Inclusive o sistema de segurança aqui é é bem é bem junto com a população. Tem até uma viatura aqui do lado aqui. Para você que tá vendo as imagens aí pelo Brasil, ó, Cravinhos.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 Olha aí, gente, ó, eu caminhei mais um pouquinho, olha aqui, que eu achei aqui embaixo dessa árvore, e aí, mais um, um amiguinho aqui da natureza, sossegado, nesse horário tomando sol, não sei como é que aguenta, né, que o meu couro tá quase arrancando aqui, olha só, tranquilo, vamos abaixar um pouquinho aqui pra pegar, olha só, Mas tá em reunião de família ali, ó. Os outros tá pegando uma sombrinha, ele tá pegando um solzinho, né? Totalmente diferente. Hey, ai ai. Vidão, hein? Natureza, coisa linda. Maravilha é só aqui, né? Você ouve esse você ouve coisas boas, você vê coisas boas. Porque quem criou a natureza foi Deus, né? Isso não há dúvida. Olha só. Bichinho contemplando aí a sombrinha. Aqui, uma belíssima lagoa. Essa aqui sim é a original, né? Que o parque praticamente tem umas lagoas artificiais. Mas essa aqui é a original do parque, da época que era fazenda. Ali na frente, uma garça. Olha lá, vamos se aproximar aqui. Vamos ver se ela nos dá. Ah, voou. Que pena, olha só. Mas chegou a pegar, né? Não tão de perto, mas chegou a pegar Nem parece é, Região de Ribeirão Preto né? Região de Cidade Grande Uma beleza dessa aqui Olha só, um pedaço da pista Aqui a outra lagoa Que nós já, já mostramos um pouquinho Um solão escaldante Que daqui a pouquinho o pessoal começa a caminhar legal O pessoal da caminhada da tarde está chegando o sol vai brilhando aí, né? Olha só, vamos focalizar um pouquinho aí, ó. Tempo maravilhoso, né? Eu gosto desse tempo, apesar do calor, mas é um tempo que coopera para você fazer as coisas que tem necessidade. Para trabalhar, muito bom. Olha só, tudo bem, muito bem conservado, olha só. Aqui no final de semana fica muita gente pescando. Sexta-feira santa, um dia antes da sexta-feira santa, o prefeito manda colocar dois caminhões de peixes aqui para o pessoal pescar gratuitamente. Aí fica o um ano todo aí abastecido, né? O pessoal vem de todas as partes aqui da região para pescar gratuitamente aí e passar aquele final de semana. E aí, quando sente aquela fome. Simplesmente passa o portão, ali tem um, um dos maiores supermercados da cidade, que é o Mialik. É uma rede muito grande de supermercado em Ribeirão Preto e aqui é o maior da cidade. O cara compra o que quiser e volta pra cá. Tem gente que até acampa aqui durante a noite para ficar pescando nessa maravilha aqui, ó. Esse supermercado aqui é um dos maiores da cidade praticamente ó. Fica pertinho, é só atravessar o portão aqui Que o pessoal compra aí o que quiser nessa, nessa loja do Mialik Olha aí pessoal, isso aqui são imagens do Parque Ecológico de Cravinhos Eu cheguei aqui, a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 está totalmente intacta, né? Pela natureza, Conservadíssima natureza. a natureza. prefeitura sempre cuidou muito bem aqui, né? É até motivo de espanto para mim ver a situação que tá meio abandonado aqui, né, no momento. Olha só. Muito verde. Pessoal que conhece a gente, né, que eu sempre comento que fazia corrida todas as manhãs era nessa pista aqui, ó. Até o oval, oval. Olha aqui ó, essa pista aqui ó, nós corríamos duas horas todos todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Que eu sempre falo para vocês ó, tem a parte da pista lá embaixo também ó. Vamos andar ali pro outro lado. Tá muito sol, o sol tá extenso e às vezes tá até atrapalhando aqui a gente filmar, né? Mas olha, olha só isso, ó, o visual disso, gente ó. Tem que tomar cuidado que o pessoal andando de bicicleta aqui no momento. Olha só o visual disso. Aqui na região acho que é um dos mais lindos, né? Eu mesmo não achei cidade que tenha um, um parque tão bem conservado, mesmo meio desmanzelado igual tá, né? Olha só. o tá de torrar hoje. Não tá fácil, não. Estamos aqui pegando fazendo esforço para pegar essas imagens aqui. Deixa eu tirar a câmera daqui, o pessoal tá voltando, não quero pegar eles. Vamos lá, vamos dar uma paradinha e pro outro lado lá, vamos lá.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 Aqui tem lugar de você pescar, você caminhar, segurança que o pessoal aí no, é, reclama tanto. Sempre perto aqui do pessoal, ó. não vou filmar muito a viatura, mas já deu para perceber aqui o pessoal perto. Enfim, um lugar gostoso para você passar o final de semana. Se você gostar de pescaria, gostar de um lugar para caminhar, que aqui tem pista de sobra para caminhada, quando eu morava aqui há um ano e meio atrás, é o que mais a gente fazia, fazer exercício aqui nessas pistas. Ó. Muito bom mesmo. O pessoal da administração ainda está de parabéns aí, que está cuidando muito bem desse lugar. E o solzão batendo, só que nessa sombra aqui tá maravilhosa. Olha só. natureza presente dentro da cidade, imagina essa, hein? Olha que água, gente. Dizem que no passado aqui essa lagoa chegou muitas pessoas perderem a vida, né? Diz que provavelmente deve ser fundo aqui. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Olha só, do lado aqui é uma grande avenida da própria cidade. Do outro aqui é natureza. Natureza dentro da cidade, olha só. Pessoal da grande capital que não está acostumado com isso, vamos mostrar um pouquinho. né? Vai tremer um pouquinho. Eu estou sem câmera aqui, hoje nós estamos só de celular. Olha aqui, aqui vai dar mais um pouquinho de visual da lagoa. Ainda não encontrei aí com os gansos, com os patos Mas também tem uma família de ganso aqui Que das outras vezes que eu tive aqui, uns três anos atrás, eu cheguei a filmar Vamos caminhando mais um pouquinho aqui Lá no meio da lagoa você pode perceber que tem uma ilha Onde os patos costumam se retirar, né? Na época da, de botar e tal, para o pessoal não pegar, né? Olha lá muito bem feito, hein? Falar em pato tem mais um aqui, ó. Parece que eu vi um aqui na beirada. Olha aqui, ó. São todos, todos esses são mansinhos, né? Gostaria de ver um ganso, né? Mas esse aqui é um pato, ó. Parece ser, né? É pequeno demais para ser, ser ganso. É um pato mesmo. Tem vários aqui. Creio que tem mais de dúzias. Pelo menos naquela época tinha, né? Não sei se ainda tem olha só, o bicho é mansinho demais ó oh, Val, olha que coisa linda Val. você que gosta da natureza ó oh, Thelma isso aqui eu vou te falar um negócio viu? se não fosse a maldade do povo dessa cidade isso aqui seria um paraíso olha só olha que verde lindo ó. natureza né que coisa linda Natureza que Deus criou. Olha só esse bichinho aqui, ó. Bem pertinho. Pessoal que gosta. Os camaradas aí da natureza. Dos canais que filma aí a natureza. Vamos acompanhar esse patinho aqui, ó. Olha só. Ele tá percebendo aí que a gente tá por perto e tá ficando meio arisco. É, mas não foge não, né? Tá acostumado com o pessoal. Eles nasceram aqui, né? Se reproduzem aqui nessa reserva. Apesar de estar tá tão perto da cidade e ninguém mexe. Olha isso. Vamos tentar encontrar os outros, né? Tem um punhado de pato aqui. Geralmente uma família de ganso. Vamos, Olha só. Agora vamos dar uma, uma geral aqui, ó. Olha como é que é o parque. Uma imagem geral. Essa aqui é uma das lagoas, né? Segundo eu, me falaram que é a única, é a lagoa oficial do parque. As outras são artificiais, né? Ou essa é artificial? Me parece que é. Essa é artificial. A original tá lá do outro lado, agora que eu vi. É agora que eu vi. Eu tô informando errado aqui, né? É questão de tempo, né? Faz quase dois anos que eu estive aqui a última vez. O nosso amigo Patinho continua ali, né? É, continua gostando de ser estrela, né? Olha só. Bem pertinho. E ele não faz nada, né? Mansinho, mansinho. Que coisa linda. Estamos aí no cair da tarde. Provavelmente vou chegar em casa tarde hoje, mas vale a pena de pegar esse material aqui em cravinhos. Não vinha com a intenção de fazê-lo, mas... Não pude deixar de gravar isso aqui pro pessoal. Pessoal que tá aí no canal, aí não deixa de se inscrever, viu? É, o movimento do canal esse final de ano caiu muito, mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vai voltar aí a produzir o necessário aí para nós, né? Vamos lá. Vamos dando aí uma reviravolta aqui. Nosso amigo Patim continua conosco, mostrando aqui Aquela bela, bela ilha ali no meio, ó, onde os animais se reproduzem. Acho que tem uma capivara aqui também, né? Mas é difícil, no meio do dia é difícil você ver a capivara aqui. Vamos dar uma paradinha nas filmagens, já tá aí pessoal, aqui ó. Agora nós vamos finalizando daqui, né? Direto aqui do Parque Ecológico de Cravinhos. Você viu aí algumas imagens maravilhosas aqui do, da nossa antiga cidade. Nós viemos de Ribeirão Preto aqui para resolver alguns papéis no banco. E aproveitamos aí e fizemos essas, essas pequenas imagens aqui dentro desse parque maravilhoso. Aqui você pode estar tá ouvindo aí um, um zunido, né? Mas é o vento. Está batendo um vento muito gostoso agora. E está armando chuva ali, né? Eu tô vendo ali que tá vindo uma. Da região de sertãozinho, Ribeirão Preto. Tá vindo chuva aí, né? Mas tá muito bem, né? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. E aquele abraço, né? Até a próxima oportunidade.